A empresa que investe em coaching, ela tem como propósito e finalidade não perder você enquanto profissional, ou seja, um dos grandes e principais problemas de todas as organizações é o alto índice de rotatividade, o que significa isso? Profissionais que muitas vezes abandonam a organização para a busca de outros desafios no mercado de trabalho, profissionais que deixam a organização por problemas de salários e benefícios e profissionais que muitas vezes deixam a organização porque não atendem aos objetivos propostos pela empresa. Então quando a empresa se compromete a desenvolver um trabalho de coaching, ela quer verificar realmente qual é o potencial que você tem e o quanto ela pode investir nesse profissional.